O fato de ter uma mulher trans é, presente num evento como esse mostra mais uma vez que precisamos de visibilidade. E a maioria da, das pessoas pensam que mulheres trans e mulheres travestis não merecem o mesmo atendimento, o mesmo respeito que as mulheres cisgêneras. E não é. Então, é uma via de mão dupla. A, pres, a minha presença aqui está contribuindo para esse evento, para trazer essa visibilidade e também está trazendo aprendizado para a rede trans, é, dos, dos direitos, de como lidar, como fazer o, o acolhimento da, dessa população. E as pessoas transexuais é, são impedidas de ter essa saúde psicossocial, porque a maioria das vezes são expulsas de casa muito cedo, devido à sua, sua, sua questão de gênero. Abandonam a escola também, porque a escola não respeita a identidade de gênero das pessoas transexuais, e, e tem um, uma dificuldade muito grande para a inserção no mercado de trabalho. E isso leva, empurra elas para a prostituição. Média, a, a média estimativa de vida de transexuais e travestis é baixíssima. Então, é por isso que o nosso público é tão vulnerável porque tem a questão de ser uma população invis invisível uhum. para a sociedade e tem a questão da prostituição também. Uhum. E ah, os princípios básicos garantidos na Constituição para o cidadão, para nós, mulheres trans, não é tão assegurado.